Fala, moçada! Eu sou o professor Grega, sou professor de Geografia e professor de Atualidades e é uma grande alegria poder fazer parte dessa equipe do Bio Explica. Estaremos juntos ajudando a preparar vocês para alcançar o grande sonho que é passar no vestibular, entrar na universidade e, é claro, ganhar o mundo, tá bom? Vamos nos ver várias vezes. Um grande abraço. Valeu!